Ele te presenteia com uma pirâmide de luz cristalina que poderá ser guardada em seu coração e usá-la em qualquer instante. Mas agora, receba esta pirâmide e veja que ela cresce, cresce e cresce. Entre nela. Perceba que no centro a uma mesa de cristal e cadeiras também de cristais em sua volta Arcanjo Miguel aponta mostrando que deve deitar sobre esta mesa e ao deitar essa mesa se moda ao seu corpo Acima de você no topo da pirâmide, há uma espiral de luz com as cores do arco-íris. Esta espiral começa a descer em forma de espiral e vai envolvendo todo o seu ser. Você percebe que seus corpos físico, emocional, mental e e espiritual estão sendo tratados. Você sente uma enorme paz e a alegria toma conta do seu ser. Agora aproveite para repetir por sete vezes as afirmações a seguir. Eu sou muito abençoado amado e feliz eu sou perfeito me amo e me aceito como sou eu sou muito abençoado amado e feliz eu sou perfeito me amo